vamos lá, 21 vantagens de ser MEI direto ao ponto Esse vídeo é sem enrolação para que você possa ver as 21 vantagens Primeiro, é a melhor forma de começar a ser um empreendedor, um empresário Para você que quer se legalizar, para você que quer sair é, enfim da informalidade Ou até mesmo deixar de ser CLT e começar a pensar como um empresário, é a melhor forma Número 2, você pode tirar suas ideias do papel e ganhar dinheiro Então para as pessoas que são muito... É, idealizadores e nunca fazem nada, o MEI é a melhor forma de você vender as suas ideias e conseguir uma grana. 3. Você vai entender mais sobre impostos. Por quê? O MEI é, é, ele precisa pagar um pequeno imposto mensal, em torno de 50, 60 reais, e isso vai abrir a sua mente sobre a importância é, dos impostos para quem é um empresário empreendedor, coisa que muitas das vezes um CLT não tem. Número 4, é a melhor forma de fazer a transição de um CLT para empresário. Normalmente, quando as pessoas trabalham como CLT, elas ficam muito é, amarguradas e elas pensam em começar a empreender e sair, não aguentam mais, CCLTs, enfim. Então o MEI é a melhor forma de você iniciar a sua jornada de empreendedorismo. 5. Você vai aprender a fazer gestão na prática, gestão do seu próprio negócio, gestão de materiais, de compra, de venda, enfim. Qualquer tipo, seja um negócio digital ou não, você vai aprender gestão na prática. Número 6, você vai aprender liderança na prática. Principalmente quando a gente está à frente de um negócio, a gente precisa ter muita postura de líder para decidir as coisas, para resolver as coisas. Então, se você ainda não, nunca agiu como líder, você vai aprender na prática. Número 7, você pode escolher o seu próprio horário de trabalho. Se você não for um meio que tem horário fixo, horário comercial fixo, né, como eu, por exemplo... Eu costumo trabalhar em qualquer horário, porque eu trabalho com negócios digitais. Então, às vezes eu trabalho de madrugada, às vezes eu começo a trabalhar meio-dia, às vezes eu começo a trabalhar 10 da manhã, tem dias que eu não trabalho porque eu levo minha filha no médico, enfim. Então você pode escolher seu próprio horário de trabalho. 8. você pode escolher o seu próprio local de trabalho. Hoje eu estou aqui em casa, mas por muitas das vezes eu já trabalhei no shopping, já trabalhei em cafeteria, já trabalhei em outros lugares. Essa é a vantagem de ser um MEI, de ter um negócio digital. É, se você for um MEI de loja física, você também pode escolher o bairro que você quer atuar, você pode escolher a loja que você quer comprar, enfim, é. Essa é uma vantagem que você pode trabalhar perto da sua casa, diferente de uma pessoa que às vezes precisa pegar uma, duas horas de ônibus para poder chegar ao local de trabalho. 9. Você não precisa dar satisfação para o chefe. Essa, para mim, é uma das maiores vantagens. Eu posso simplesmente pegar, sair aqui e levar minha filha no médico sem precisar ficar negociando horário com o chefe, muitas das vezes vendo cara feio de pessoas é, que ficam achando que... Enfim, as pessoas estão enrolando no trabalho. Mas nós temos uma vida pessoal também. Então, independente de você ser CLT, MEI, empresário, enfim, nós temos vida pessoal para resolver. E essa é uma grande vantagem, na minha opinião. 10. Pode ter múltiplas fontes de renda. Normalmente quem é um CLT está focado muito num local, num trabalho só, prestando serviço para uma pessoa só. Um MEI pode prestar serviço para várias pessoas diferentes, para várias empresas diferentes e isso traz essa multiplicidade de renda, é, eu tenho amigos que quando foram, ficaram muitos anos numa empresa só e foram demitidos e ficaram chateados, e já com o MEI você pode prestar serviço para uma empresa, para uma outra, para uma outra, e você pode demitir os seus clientes, ah, esse cliente aqui está enchendo o saco, não vou trabalhar mais com ele, esse outro aqui eu vou ficar, esse outro aqui eu vou ficar, você pode ter múltiplas fontes de renda. Número 11, você pode ter direito a grande parte de um benefícios que um CLT possui. Então, o MEI, se pagar o imposto lá direitinho, ele tem direito a INSS, tem direito a auxílio maternidade, tem direito a uma série de, de coisas que um CLT também possui. Não todos os benefícios, né? não todos, mas tem direito à aposentadoria também. Então, parte dos benefícios que um CLT possui. Uma boa forma de começar se você ainda é, é, não sente tanta segurança de migrar direto de um CLT, direto para é, um empresário aí que arrisca sem ter esses benefícios. 12. você pode contratar e ter ajudante. Então, é, sabe aquele seu primo que não faz nada? Né? Aquela, aquele seu amigo que não faz nada? Você pode chamar ele para trabalhar com você e ajudar o seu negócio a crescer. Você pode fechar parceria com outros MEIs também. Então não necessariamente você precisa contratar alguém para trabalhar com você, mas é, às vezes eu sou meio eu tenho outros amigos MEIs e nós nos ajudamos. Então você pode é, fechar essa parceria com esses MEIs também. 14, você vai aprender, você vai acabar aprendendo sobre marketing para fazer o seu negócio crescer, isso é inevitável. Número 15, você vai aprender sobre finanças também, como gerenciar as finanças do um negócio. 16, você vai aprender o básico sobre contabilidade também, sobre balanço financeiro, né, balanço patrimonial, se a empresa dá lucro ou prejuízo, você vai acabar também aprendendo o básico sobre direito também. Então hoje na minha visão, eu, eu acredito que o MEI é a forma mais completa de atuação, porque você vai aprender muita coisa, que, inclusive, se você quiser depois a voltar a trabalhar como um CLT, você vai ter um diferencial, um nível de conhecimento muito maior que os candidatos comuns não têm. 17. Você pode viajar enquanto trabalha. Então, eu como meio já viajei para a Argentina, já viajei para o México, já viajei, viajei para o Uruguai, tudo isso trabalhando ao mesmo tempo. E quem trabalha em CLT no escritório não tem essa vantagem, não tem essa liberdade. 18. Você vai poder... É, contar com um incentivo para empreendedores. Então, eventos de empreendedorismo, semanas de empreendedorismo, o SEBRAE, né? é, existem muitas iniciativas que fazem com que o MEI não esteja sozinho. Diferente de um CLT, que às vezes precisa conseguir um emprego sozinho, existem muitas empresas, muitos programas, se você entra lá no site do MEI tem muito incentivo para o MEI, o MEI nunca está sozinho nessa jornada de capacitação. 19, é tratado de uma forma diferente para outros empresários. Se você simplesmente chega e fala que você trabalha de carteira assinada, né, você vai ser tratado de uma forma, o CLT de uma forma. O MEI, ele pode falar, ah, eu sou MEI, eu sou empreendedor, eu sou empresário, estou começando. Um empresário gigante vai olhar para ele de uma forma diferente, vai ser tratado diferente. Muitas das vezes, vão, vão, essas pessoas vão até dar a mão, mentorar essa pessoa para que esse MEI cresça de uma forma mais rápida, né? coisa que não acontece com quem trabalha de carteira assinada. 20, você pode crescer de uma forma saudável, começando ali como MEI, você vai poder gerenciar uma pequena empresa até que ela cresça, você troca de categoria e você é, entenda depois os desafios da próxima categoria. E a última vantagem né, desse vídeo, das 21 vantagens, você pode nunca mais querer voltar a trabalhar como um CLT. Então imagina você trabalhando como MEI, seu negócio dando certo, né, você é, nunca mais precisando voltar ao emprego chato novamente. Então, essas foram as 21 as vantagens. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo se inscreve no canal que eu vou trazer muito mais vídeos sobre empreendedorismo, MEI, é, marketing, COPY, enfim, estratégias para você destravar o seu negócio como MEI e você crescer e aumentar o seu faturamento, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal. E psicologia também, né? Já que eu sou psicólogo, eu sou um psicólogo empreendedor, é, trabalho na área clínica e trabalho empreendendo também. Então, é, para mais dicas... Se inscreve no canal aí e vamos juntos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.